minha querida colega psicóloga, meu querido colega psicólogo, você que está interessada, interessado em passar em concurso público. Hoje a gente está aqui para te apresentar né, oficialmente um projeto do qual eu estou tendo muito orgulho de fazer parte, que é o Acelera Psi esse projeto que nós estamos lançando, que vai ser lançado no dia 22 de setembro. Então, eu gostaria de te dar mais alguns detalhes do que se trata esse projeto para que você possa aí verificar se isso é para você, se você se identifica, se você tem interesse de fazer parte e deixar o seu nome aí na lista de espera, né? Aguardando aí a abertura das inscrições que ocorrerá no dia 22 de setembro. Vamos entender, então, do que se trata esse projeto. Bom, nós estamos falando de um projeto de desenvolvimento humano voltado para a melhoria de algumas habilidades, tá? Tá? Claro que o nosso foco aqui nessas habilidades é aprovação em concurso público, mas por que a gente está chamando esse projeto de projeto de desenvolvimento humano? Porque é uma coisa que a gente acredita que vai te ajudar não só em concurso público, é algo, é um mapeamento de habilidades que você vai desenvolver e isso pode, inclusive, te ajudar em outras esferas da vida, certo? As habilidades que a gente mapeou, que a gente considera que são mais importantes para fins de concurso público, né, para esse objetivo específico de ser aprovada, de ser aprovado, são 10. Essas 10 habilidades que a gente pretende desenvolver com você ao longo de um ano de mentoria aí no Acelera Psi. Então, controle de ansiedade, controle de procrastinação, senso de segurança. Essas três habilidades, primeiramente, elas têm um foco no seu desenvolvimento, é, voltado especificamente para a resolução de provas, né? Para aumentar aí a sua capacidade de realmente passar um concurso de uma maneira mais veloz certo depois nós temos um outro conjunto de habilidades que é a velocidade de processamento atenção e memória aqui já mais voltado a habilidades cognitivas habilidades que você precisa desenvolver para que a sua capacidade de retenção do conteúdo aumente e assim você não tem aquela sensação terrível de chegar na hora da prova depois de ter estudado muito e ter a sensação de que não lembra de nada né isso infelizmente é muito comum acontece com muita gente então a gente a gente pretende te ajudar nisso melhorar a sua capacidade de retenção certo e por fim o terceiro grupo de habilidades seria senso de responsabilidade priorizar e trabalhar com imprevistos administrar o tempo e seguir ordens tá então essas habilidades aqui comportamentais a gente acredita que sejam fundamentais serem desenvolvidas para que você alcance a aprovação mais rápido. Esse é o nosso grande objetivo com Acelera Psi, certo? Então, na verdade, a gente vai constituir uma coisa inédita no mundo dos concursos Psi, tá? Que é uma grande rede de apoio para psicólogos concurseiros, tá? Por que rede de apoio? Porque a gente está falando de um grupo interativo, então você vai ter contato com outras colegas, com outros colegas, nós vamos montar uma uma espécie de comunidade que será liderada por mim eu serei a sua orientadora nessa trajetória toda nós teremos encontros mensais em que nós discutiremos temas relacionados ao estudo para concurso as dificuldades para concurso abriremos espaço para troca de experiências claro perceba é um grupo interativo, mas a avaliação, a análise das habilidades, isso será feito de maneira personalizada e individual de acordo com as suas necessidades específicas. Porque convenhamos, cada pessoa tem um nível aí de habilidade que precisa desenvolver e isso não poderia ser feito de uma maneira grupal. Então você vai ter dois momentos, tá? Você vai ter tanto um ambiente interativo, um ambiente grupal, uma comunidade de psicólogos, concurseiros. Isso é muito bacana porque se for, a gente se fortalece, fortalece o nosso senso de coletividade e a busca do objetivo comum acaba sendo facilitada, né? Você, como psicóloga, psicólogo sabe disso, do poder do grupo, né? Na influência positiva, aí, e também um outro momento de análise e avaliação individual. Então, é um momento em que a gente vai usar aí um mapeamento exclusivo, desenvolvido exclusivamente aí por nós, do Psicologia Nova. Nós iremos, então, avaliar você e mostrar para você um mapa da sua, do seu atual desenvolvimento nas habilidades e, a partir disso, nós iremos personalizar o seu estudo. Vamos direcionar então, vamos montar o seu cronograma, que é individual, né? De acordo aí com o seu concurso, aquilo que você precisa prestar, quais são os seus objetivos e com foco nessas 10 habilidades que precisam ser desenvolvidas em maior ou menor grau para encurtar o seu processo rumo à aprovação. Interessante, né? Gente, esse projeto tá super completo, tá muito legal, eu nunca vi nada parecido, nem fora da área da psicologia, então isso aqui promete ser um negócio assim revolucionário, algo muito bacana, muito interessante, uma coisa que eu tô, tô muito orgulhosa de fazer parte, realmente, porque eu acredito que se eu tivesse tido acesso a algo assim na minha trajetória de concurseira, eu certamente teria encurtado o meu caminho e também teria deixado o meu trajeto mais agradável. Porque muitas vezes é um procedimento tão solitário esse de estudar para o concurso, né? A gente se sente tão sozinho, tão perdido. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que essas três horas aqui nessa manhã de sábado que eu estou aqui estudando, será que isso vai impactar real, realmente no meu resultado final? Como que eu posso verificar isso? Será que não tem alguém para me dar um apoio? Será que isso que eu estou fazendo é realmente correto? Percebe? Então, tudo isso a gente vai estar ali para te ajudar. Vamos ver um pouquinho mais? Bom, então, nesse programa que vai ser anual, a gente vai ter avaliações periódicas a respeito da qualidade do seu estudo. Então, nós não vamos deixar você na mão. Você vai ter o trabalho de sentar e estudar. É isso que você vai fazer. E é óbvio que essa é a maior parte do serviço. Né? Afinal de contas, a aprovação continua sendo responsabilidade sua, mas nós seremos os facilitadores. E se você realmente levar a sério, cumprir todas as metas, seguir o seu cronograma, seguir as nossas orientações, realmente levar a fim e a cabo aquilo que estará contido nas nossas aulas exclusivas, eu já vou falar para você sobre isso, você realmente tem grandes chances de ser o próximo aprovado. Certo? Então, a gente vai avaliar para você avaliações, nós faremos juntos, né, avaliações periódicas para aquela correção de rota, sabe assim? Então você vai ter inicialmente um, um, uma visão geral de como você está hoje, né? quanto falta para você chegar onde você quer chegar, a partir do mapeamento das habilidades do seu cronograma inicial, mas não é só isso. Ao longo do caminho haverá, haverá momentos de correção de rota, então nesses momentos é que nós faremos as avaliações periódicas de qualidade do seu estudo, certo? Com o objetivo sempre de orientar a sua forma de estudar para que você tenha segurança também de que você está indo pelo caminho certo, ok? Ainda a gente vai ter um questionário exclusivo de avaliação de dificuldades, pendências e qualidade do estudo, tá? Então, com esse questionário, a gente vai montar o seu primeiro cronograma de estudos, é assim que vai funcionar, e a partir desse cronograma, você vai iniciar com o nosso suporte o seu estudo ativo com total segurança. É aqui que entra aquilo que eu falei para você, você vai ter o trabalho de sentar e estudar, o resto vai estar pronto, tá? Então fica muito mais fácil quando você não precisa tomar decisões diárias, tá? O processo de tomar decisões faz com que você perca tempo, faz com que você facilite a procrastinação e faz com que você se sinta perdida, perdido e muitas vezes inclusive tome a decisão errada. Com esse projeto Acelera Psi, você elimina todas essas variáveis e foca no que realmente você precisa fazer, que é sentar e estudar. Você está percebendo quanto que isso pode otimizar o seu tempo? Você está percebendo quanto isso pode ser um investimento de qualidade e realmente assertivo para que você realmente chegue num resultado final de uma maneira muito menos sofrida, muito mais eficiência e muito menos custoso inclusive porque veja bem se você encurta o seu tempo se você não precisa ficar correndo atrás de como estudar o que fazer comprando livros e etc para é, de desenvolvimento né esse esse tipo de coisa você não acha que isso facilita bastante a sua vida você não acha que você economiza tempo e dinheiro esse é o nosso objetivo aqui tá que mais vamos entender então o que, que está incluso nesse programa o programa inclui quatro itens, tá? Primeiro, encontros mensais grupais de orientação estratégica. Então, um sábado por mês, você vai ter um encontro marcado comigo, nós, eu, você e o grupo do Acelera Psi, as pessoas que estão inscritas no projeto, nós iremos nos reunir um sábado por mês, no um encontro de duas horas pelo Zoom, no qual nós iremos conversar sobre estratégias, métodos e técnicas de estudo. tá? Então, esse encontro vai ser muito interessante para você perceber quanto que as suas dificuldades estão semelhantes às dificuldades do outro, vai ser um momento de troca de experiências, eu vou conduzir essa conversa, vou te, é, vou, vou, vou te munir né, com vários instrumentos, métodos e técnicas para você colocar em prática e sim facilitar o seu estudo. Que mais? Nós teremos também avaliação personalizada da rotina de estudos, prioridades e higiene dos estudos para orientação a partir do concurso específico que você escolheu. Então, nesse caso aqui, isso aqui é personalizado, tá? É como eu falei, nós teremos um momento grupal e um momento individual. Então, essa avaliação focada naquelas 10 habilidades vai ser exclusiva, personalizada para você de acordo com o seu momento de estudo atual, tá? Aliás, isso vale para quem? Para quem está começando agora, para quem já é avançado, para quem está no nível intermediário de estudos? Gente, vale para todo mundo, porque a avaliação é personalizada, o seu cronograma é exclusivo, tá? e os nossos encontros vão ser para debater técnicas e, e metodologia de estudo, então isso vale para todos, em qualquer momento do seu, é, do seu processo de concurseira, de concurseiro, ok? E também nós teremos um grupo exclusivo no Telegram para supervisão e direcionamento dos estudos, tá? O último item desse pacote, cronograma individual com trajetória mínima de, de provas para resolução. Sim, até isso a gente vai fazer para você, nós vamos te orientar a respeito das provas, dos simulados que você tem que fazer, como você deve fazer e etc, tá? Mas não é só isso. Presta atenção nesses bônus. Eu acho que você vai ficar muito interessado no que você pode adquirir com a Acelera Psi. Você vai receber aulas exclusivas. Essas aulas não estarão em nenhum outro lugar, tá? Tá? É, aulas que serão ministradas por mim com temas, tá? Tem aulas, daí aula aula, não sobre método de estudo, mas são aulas exclusivas, aulões exclusivos que eu vou gravar exclusivamente para os alunos do Acelera Psi. Tá? Então, que aulas vão ser essas? Aulas de questões comentadas, aulas de revisão, aula de resumo de livro, aula de estudo de caso, aula de, de discursiva, ou então qualquer outra aula que vocês solicitarem no grupo Acelera Psi. Então vamos supor, tem aí bastante gente matriculada, vamos supor, no, no, na, na, na, na prova do TJRJ, na prova do TJSC. Daí vocês solicitam para mim, profe... É, a gente precisa de um aulão de revisão pré-prova para a gente assistir na semana anterior à prova do TJ. Grave esse aulão para nós? Gravo. Um aulão por mês será gravado para vocês. Então, se, se o grupo não solicitar, na sua maioria, nenhum aulão específico, vou gravar para vocês aulas de resolução de questões comentadas, resumos de livros. Então, por exemplo, a gente pode, numa dessas aulas, resumir o livro da Jurema Alcides Cunha. Eu conto para vocês ali os pontos principais do livro, do macetes, etc. Então, são aulas que não estarão e outros cursos, elas estarão exclusivas ali no grupo do Acelera Psi, tá? Gente, isso aqui é muito bacana, tá? Isso aqui é muito legal, porque vai te dar aí um conteúdo que só você vai poder ter acesso, tá? Que mais? Acesso gratuito a todo e qualquer curso de revisão do Psicologia Nova durante um ano. Nós costumamos lançar cursos é, de reta final, Tá? Quando tem um concurso grande, um concurso específico aberto e tal, nós costumamos lançar os cursos de revisão. Aí aqui entraria é, os, os meus cursos e cursos também do professor Alisson e eventualmente de algum outro professor que gravar algum curso aí de revisão você vai ter acesso a todos esses cursos de maneira gratuita, tá? Então, são cursos aí que tem um custo médio aí de 250, 300 reais, você vai ter todos esses cursos gratuitamente, tá? Outro bônus incrível acesso ao curso Saga por um ano o curso Saga é um curso imperdível, ministrado pelo nosso mestre dos mestres queridíssimo professor Alisson Barros em que ele compila os 800 anos de experiência que ele tem com concurso público para te dar um curso de como ser aprovado, então esse curso Saga, ele está muito alinhado ao Acelera Psi, então por isso que a gente está oferecendo esse curso bônus para você, inteiramente gratuito, você vai poder acessá-lo durante todo o ano que você participar do projeto. Gente, isso está muito sensacional. Eu queria fazer parte como aluna, eu queria muito ter tido a chance de participar de algo assim enquanto concurseira. Vamos lá, tem mais bônus para você. Informativos mensais da psicologia. Uma lista atualizada de livros, cartilhas e novidades do mundo psi que a gente vai preparar exclusivamente para você, inclusive notícia de bastidor, aquelas notícias que a gente não pode divulgar abertamente, mas que nós, entre os professores, a gente acaba sabendo, a gente vai contar para você em primeira mão, aquele concurso que está esquentando, uma notícia que o professor Alisson teve de bastidor e tal, lá em Brasília, tudo isso você vai ter acesso primeiro no Acelera Psi. E por fim, não menos importante, você também vai ter um banco de questões em um Word, separado por tema, um banco de questões por trimestre, que a gente vai preparar exclusivamente para você, justamente para você ter aí é, uma aceleração no seu aprendizado com um treino, treino, treino, treino, para que você consiga realmente alcançar a sua aprovação mais rápido. Tá? inclusive ó, já estou tendo uma ideia aqui, de repente num desses aulões que eu vou gravar para você a gente pode corrigir as questões desses cadernos do Word aí que a gente vai lançar para vocês tá? gente, esse projeto está muito legal, de verdade tá? é uma comunidade que vai, está que surgindo para levar você além é um investimento que você vai fazer na sua carreira não na sua vida de concurseiro, na sua carreira, você está investindo rumo à sua aprovação, que é algo que você está buscando para melhorar a sua vida, para conseguir resultados diferenciados, em menos tempo, com menos sofrimento, e que você possa simplesmente fazer o seu trabalho, que é importantíssimo, que já é sério demais para ser é, comprometido com distrações. Né? O seu trabalho é sentar e estudar. Toda a ferramentalha, tudo que você precisar, nós vamos fornecer para você com a Acelera Psi, tá? Então, não perde, tá incrível esse projeto. Já anota na sua agenda inscreva-se na lista de espera. Não custa nada você se inscrever na lista de espera, tá? Essa lista, nessa, se você estiver inscrito nessa lista, nós enviaremos para você mais detalhes desse projeto, você vai participar aí dos, é, das aulas de esclarecimento que nós faremos. Enfim, vai ter muita coisa rolando daqui até o dia 22 de setembro para você acompanhar, para você participar. Você precisa se inscrever se você tem interesse nesse projeto, inscreva-se, tá? Eu te aguardo no dia 22 de setembro, serão 50 vagas, um ano de acompanhamento. Você rumo à sua aprovação. Um beijo, te vejo lá!